O que mais chama a atenção na igreja mundial não é as mensagens pregadas por Valdemiro e é muito menos os supostos milagres feitos por ele, é sim aquilo que é considerado uma grande aberração religiosa, que são as campanhas que os pastores fazem para arrecadar dinheiro. Nosso Deus, através do nosso apóstolo, colocou um propósito em nosso coração. Você vai se dirigir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 Pessoas com mil reais. Mil pessoas vão investir mil reais. Que em suas campanhas, que é feito dentro da igreja e transmitido pela televisão, arrecadam milhões vendendo desde toalhinhas ungidas a sementes de feijão. E pasmem com os valores dos produtos, que varia de 100 a mil reais. Vamos conferir uma lista de produtos absurdos que a Igreja Mundial vende ou já vendeu aos fiéis. Bom, primeiramente é preciso anotar o que pretende comprar, ou seja, fazer a lista de compras. E para isso é preciso a caneta ungida do Valdemiro. E pedimos consagra essas canetas, consagra esta água. E o custo dessa caneta é de R$ 50 ou R$ 30. Vamos lá. A caneta estava aqui, ó. Vou mandar para você. Liga pra cá agora. Ofereça o senhor que essa obra dele uma oferta de 30 reais. Ah, pra mim é muito. É difícil, não tem pouco. Então ofereço uma oferta de 50 reais. Uma oferta mínima de 30 reais. Até 30 reais. Um dos maiores sonhos que cada um de nós temos é em ter a casa própria. E na igreja do Valdomiro podemos construir essa casa comprando materiais de construção e ferramentas então pegue sua caneta de 100 reais e anote aí na sua lista o tijolo ungido no valor de 200 reais participe do mês da reconstrução que farão uma oferta de fé e amor de 200 reais você receberá um tijolinho representando a reconstrução de sua vida Agora, anota também a pedra, que custa apenas mil reais. Eu quero entrar com tudo, fazendo um voto de mil reais. E nós vamos mandar para você esse envelope com a pedra nele, colada. Quando chegar na sua casa, você só remove e deixa a pedrinha guardada aí. O envelope também é simbólico para você. Bom, precisamos de uma colher de pedreiro para assentar os tijolos. Então, já anota aí. Mulher de pedreiro da marca Prudente Construtor por 153 reais. Prudente Construtor e do outro lado da tá Cidade Mundial. Aonde você tocar vai ser abençoado. É. Vai enfiar isso no cimento e largar, pelo amor de Deus, né? É porque eu não trouxe a minha, o serviço o tamanho da minha. A minha é maior do que a que eu usava quando eu era pedreiro. Então você vai investir. 153 reais para fazer o madeiramento do telhado da casa precisamos de um martelo para pregar os pregos. Anota aí na sua lista: martelo da marca Justiça no valor de mil reais. Você vai tocar com ele naquilo que você deseja que seja quebrado, que seja esmiuçado. Você vai ligar agora em nossa central de atendimento e ainda hoje ou amanhã se possível for, você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de mil reais. Ah, não podemos esquecer que o trabalho de construção é o dia todo no sol, então para não esquentar a cabeça, já anota aí o chapéu do apóstolo por apenas 49,90. Agora você também pode ter o chapéu do apóstolo Valdemiro Santiago, na cor preta, apenas R$ 49,90. Sabemos que trabalho de construção é muito exaustivo e precisa de hidratação, então não esqueça de anotar na lista a água ungida, que custa de R$ 100 a mil 1.000. Reais. Então você vai ligar, nós vamos enviar para você. É claro que quando você ligar, nós já vamos deixar separada a sua água. Você vai realizar uma oferta ou de R$ reais, ou de 200, 300, 400, 500, ou mais. Ou mais de R$ 1.000 ou mais. E finalmente, depois da casa própria construída, precisa-se de uma chave para trancar a porta da casa. Então, já anota aí, chave ungida no valor de R$ reais. Eu vou dar uma chave. Ela foi feita especialmente para quem quer mudar de vida, ser abençoado, aplicar o coração na obra de Deus, tá? aí está a chave, ó. aí, e você então vai receber essa chave, e vai estar nesse grande propósito, é um propósito de 300 reais. Valdemiro, pensando em seu público, também vende, ou em sua igreja, ou pelo Disque 0800 171 171, Produtos de uso pessoal, esses pelo menos os fiéis podem usar. Que tal uma fronha dos sonhos para pôr no travesseiro, dormir e sonhar com Deus? Ela custa apenas R$ reais. Então você vai vestir o seu travesseiro com essa fronha, vai abençoar a sua vida. E se você quiser pegar mais de uma, é só você pedir. Perto de R$ 91,00, vai depositar na conta da Igreja Mundial do Poder. Dê conforto aos seus pés, comprando o um par de meias ungidas do Valdemiro, no valor de R$ 153,00. O par de meias setou uma pensão, consagradas no monte. E colabore com a obra de Deus com uma oferta de fé e amor de 153 reais essa cura chulé e frieira ok que tal ser um fiel perfumado usando o perfume do Valdemiro então já compre o seu por apenas 60 reais pode influenciar na, na, na aquisição só que depois o segundo e o terceiro que eu já tenho visto Senhoras que compraram para elas e para o marido, já estão comprando pela segunda e terceira vez por causa da qualidade do perfume. Por causa dessas campanhas absurdas promovidas por Valdemiro Santiago, barganhando milagres de Deus e arrecadando muito dinheiro, no ano de 2013, o nome do apóstolo é citado na revista Forbes como o segundo pastor mais rico do Brasil, Segundo a informação da revista, sua fortuna é estimada em 220 milhões de dólares. Valdemiro se posicionou publicamente, alegando ter provas que todo o dinheiro arrecadado é investido na igreja. A igreja tem despesas altíssimas e eu tenho provas que é revertido. Para a igreja. Ele, considerado um pastor de pavio curto, tratou logo de processar a revista Forbes por calúnia e difamação. Valdemiro jamais parou com a sua invenção de coisas para vender em sua igreja. E percebemos que sua imaginação não tem fim. Em 2020, enquanto o país passa pela crise do coronga chinesa, ele aproveitou para lançar a campanha do feijão ungido. Só tem um jeito de se vencer. Essas fases difíceis é semeando semente, setor, uma benção. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. E outros vão fazer de quinhentos reais. Tem muita gente que pode semear mil. É claro, a venda das sementes do feijão é uma ótima forma de compensar o prejuízo que as medidas de distanciamento obrigatório pelo Ministério da Saúde causaram à igreja, resultando em baixa arrecadação. Tempo depois, em um culto, Valdemiro disse as seguintes palavras sobre a campanha do feijão. Eu estava sendo investigado, deputado sabe, para que supostamente ter mandado alguém parar de tomar remédio, não é isso, doutor? Eu prometi que ia dar um feijãozinho mágico para vocês para curar coronavírus? Segundo as próprias palavras de Valdemiro, ele não prometeu dar o feijão para curar o coronga.